9 Curiosidades sobre The Walking Dead The Walking Dead é um fenômeno que está no ar há uma década. Sua última temporada, depois de altos e baixos, e ter sido cancelado algumas vezes, finalmente foi confirmada para 31 de agosto. Que tal conhecer algumas curiosidades que passaram despercebido no seriado? Então vamos a 9 curiosidades de hoje. 1. Um, algo que pouquíssimas pessoas sabem, mas é um fato que acontece Antes de toda a morte de algum personagem principal, é uma ceia onde o elenco todo se reúne, uma espécie de jantar da morte. Como isso começou a ser recorrente e ganhar popularidade, eles começaram a fingir que esses encontros eram festas de aniversário do elenco, para que ninguém ficasse sabendo e estragasse quem seria o próximo. 2. Segundo as histórias em quadrinhos, a qual foi inspirada para a série, os zumbis estão em um número muito maior em relação aos humanos, uma contagem de 5 mil a 1. 3. Segundo os produtores, ninguém fala a palavra zumbi na série, porque no universo em que eles estão inseridos, ainda não existia filme sobre o assunto. Na série, usam apenas os termos mortos-vivos, perdidos, mortos, podres e alguns outros nomes para evitar dizer a palavra com a letra. É demonstrado qual a vibe do seriado quando Rick atira em uma garotinha segurando um ursinho de pelúcia. Se ele não fizesse isso, ela iria devorá-lo. Em seu centésimo episódio, a série trouxe a mesma atriz para interpretar um zumbi extremamente parecido ao que ela teria interpretado quando havia apenas 10 anos. 5. Durante uma cena da primeira temporada em que Merle estava atirando em um telhado, os cidadãos próximos chamaram a polícia, pensando que era um atirador de verdade. Eles não tinham ideia de que o programa de TV estava sendo filmado. Então, uma equipe da SWAT logo chegou, mas felizmente ninguém foi preso. 6. Ao longo do período de 10 temporadas, The Walking Dead teve um total de 16 atrizes para atuar como Judith, a filha de Laurie e Rick Grimes. Existiram desde atrizes bebês até quase adolescentes. 7. Existem áreas para alimentação separadas para os vivos e os mortos nos bastidores. As barreiras não são construídas apenas nos shows para proteger os vivos dos mortos. Elas também existem nos bastidores. Isso porque, aparentemente, os produtores queriam que os mortos-vivos e os humanos mantivessem a sensação de estranheza mesmo fora das câmeras. 8. Algo muito inteligente que não se sabe ao certo por quem foi pensado são os créditos iniciais que se deterioraram com o tempo. No mundo que vive um apocalipse zumbi, com certeza tudo se deteriora. E isso inclui as letras e o logotipo dos créditos do programa, que vai amarelando e esfarelando com o passar das temporadas. O logotipo da nona temporada apresenta até mesmo vegetação, mostrando uma nova direção para a história, com os sentimentos de construção e o retorno da natureza. 9. Durante uma entrevista, Robert Kirkman, criador de The Walking Dead, afirmou que o ator que interpreta, Daryl, fez o teste para o papel de Merle Dixon, seu irmão na série. Apesar de ter sido rejeitado, sua audição intrigou tantos produtores que eles criaram o personagem Daryl. Assim como Merle, Daryl nunca apareceu nos quadrinhos que deram origem à série. Isso também aconteceu com a atriz que faz Sasha Williams. Originalmente, ela teria feito o teste para o papel de Michonne,